Laro eixo, eixo emosma. Firma gira, seu sete cruza. Firma gira, seu sete cruza. Salve-se, trancar ruas, eixo, meu. A tonqueira vão firmar. Eu quero ver correr, eu quero balancear, eu quero ver correr, eu quero balancear. O galo já cantou. Eu quero ver correr, eu quero ver balancear Vou ver a cruza, vou a lua eixo sobre a luz da lua Eu quero ver correr, eu quero ver balancear Claro eixo, por gira, seu sete cruza, por gira, seu sete cruza Sabe seu eixo trancar a rua, se seu eixo derrubo, Balancear, o galo já cantou lá na cruz. O galo já cantou lá na cruz. Eu quero ver correr, eu quero balancear. Louveia e cruz, louveia a lua, Exu sob a luz da lua. Eu quero ver correr, eu quero ver balancear. Para o eixo, firma gira seu sete cruza Salve seu -se, branca rua, o veludo, a tronqueira confirmar. É O galo já cantou lá na encruza, o galo já cantou lá na encruza, eu quero ver correr, eu quero ver balancear. Vou ver a inclusa cruza, a lua. Deixo sob a luz da lua, eu quero ver correr, eu quero balancear. O eixo, firma gira, seu sete e cruza. Firma gira, seu sete encruza. eixo